Principais diferenças assim, entre o processamento e o cultivo do café especial e o tradicional são que o café especial você tem todo um cuidado a mais né, do que você já tem no tradicional, né? muito mais cuidado e na questão da colheita, maioria das vezes a coleta seletiva, né, um. Um talhão específico, que você tem que estar tá fazendo aquela colheita ali, isso que não seja seletiva, né? Uma maturação bem uniforme. Aí trazendo ele para terreiro, é um terreiro mais separado, que não fica passando carro, nem nada em cima, né? Geralmente é um terreiro suspenso ou debaixo de uma estufa, né? E o café tradicional, né? Geralmente todo mundo trabalha com ele com muito volume, né? Às vezes você não tem estrutura suficiente para trabalhar aquele café legal aí para ele... Dá aquela uma melhor bebida, né? mas é um café que só joga no terreiro, geralmente no secador. Olha que questão forçar a seca, né? E terreiro tomar chuva, ou passa com o trator em cima. Assim, não, não tem aquele zelo, que é maior carinho né? por ele, né? Não é muito nosso caso aqui, porque a gente gosta de trabalhar tudo. O que as premiações dos cafés que eu produzi significam para mim? Pra mim, sim, significa demais, sabe? É porque mexer com café especial para mim é uma, é uma paixão mesmo sabe que desde a primeira vez que eu, que eu soube que eu produzia esse café eu, todo ano eu eu busco entendeu tento fazer o melhor aqui para conseguir os melhores os melhores sabores melhores pontuações né Mas, cara eu, eu, eu, que as premiações que eu recebi significam para mim é um é um reconhecimento cara pelo pelo trabalho que a gente realiza aqui é, é algo feito com todo carinho, né? Muito amor mesmo que mexer café especial é, é paixão, cara. Se você tiver, se você não tiver, não, você não trabalha com isso porque são muitos detalhes que que fazem toda a diferença na xícara. Então, Exige muito da gente, você trabalhar isso não é fácil, porque a maioria desiste prefere mexer com o tradicional mesmo. Por que as pessoas devem consumir café especial? Eu acho que primeiramente porque é um produto de qualidade, o produtor tem todo o carinho e respeito lá para uma rastreabilidade, para trazer um produto diferenciado para dentro de sua casa para sua torrefação, para sua cafeteria. Então, as pessoas que puderem consumir também estarão ajudando cá atrás do produtor, né? Que muitas vezes é, é mais bem remunerado por ele ser especial, né? Então, você que, que consome esse café, você vai estar tá consumindo um produto de qualidade. Como os baristas influenciam no trabalho dos produtores? É de suma importância porque nós, produtores, é Devido ao mundo que a gente vive hoje, assim, para trabalhar com café, exige muita mão de obra. Uma coisa de todo dia mesmo, principalmente colheita. Você trabalha praticamente quase, quase 24 horas. Também estou né? isso tudo, não, mas é, você trabalha muito. Então, você não tem tempo, talvez, de estar tá levando esse café seu para outros estados, para a cidade, para estar tá divulgando ele lá. E eu acho que os baristas nesse ponto, eles são essenciais. O pai sempre ensinou nós, a mãe, é para fazer o melhor, entendeu? Tudo que você for fazer, fazer da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, né?